Neste vídeo, vamos descobrir como configurar o Ultima Farm para que a mineradora comece a cunhar coins para você. Abra o aplicativo Ultima Farm em seu smartphone. Digite seu endereço de e-mail e sua senha do Ultima Farm. Confirme a aceitação dos termos de uso, movendo a chave seletora e clique no botão Login. Crie um novo PIN. Anote seu PIN em um pedaço de papel. Confirme o novo PIN. Por favor, lembre-se de sempre gravar e salvar todos os seus dados. Se for necessário, crie uma impressão digital. Isso fará seu login mais rápido e fácil. Crie um PIN de transporte. Este PIN é necessário para restaurar seu Última Farm. É a sua chave pessoal. Para salvá-la, imprima no papel. Confirme que você anotou a chave pessoal, movendo a chave seletora e clique no botão Avançar. O Última Farm está pronto para multiplicar suas coins. O aplicativo última Farm deve ser desinstalado novamente e importado para verificação. Baixe seu Ultima Farm novamente. Faça seu login com seu endereço de e-mail e sua senha do última Farm. Crie e confirme um PIN. Selecione QR Code via câmera ou digite 66 caracteres. Digitalize o código QR com a câmera. Digitalize o PIN de transporte criado anteriormente. Seu última farm foi importado com sucesso e está pronto para multiplicar suas coins.